Venda seus itens e receba seu dinheiro em alguns minutos. Negocie direto com o MissClick. MissClickStore.com. As melhores skins em apenas um clique. Fala, guys. Beleza? Felpão aqui para mais um vídeo aqui de dicas pra vocês rapidão. E hoje, como vocês puderam ver no título, eu vou estar tá mostrando e ensinando pra vocês aqui a entrada B1 na Overpass. Beleza? Vamos lá, guys. As, as bombas essenciais que vocês precisam saber. A Smoke aqui na default, né, que a gente chama. A Smoke no caminhão aqui, galera. É uma molotovzinha aqui pra tirar o cara aqui de trás. E as flechas perfeitas. Isso já é o suficiente pra você dominar essa área aqui, plantar e voltar, beleza? Vou estar tá ensinando pra vocês aqui, ó. Primeira coisa, vocês têm que fazer o domínio perfeitinho aqui. Dominar, chegar nessa parte aqui, dominar o banheiro, pá. Chegou aqui. Quem tiver bomba faz as bombas, beleza? Qual que vai ser o esquema, galera? Primeiras coisa, primeira coisa, vocês tem que ficar ligado sempre possível uma possível batida dos caras que ficam aqui na rua. Então sempre quem não tá fazendo bomba, fica ligado pra não tomar essa batida, beleza? A primeira bomba é a default. O que, que eu faço, galera? Eu paro aqui no meio dessa parede, aqui nessa linha, e agacho, beleza? E põe a mira mais ou menos aqui, ó. Entre os bonequinhos e o C no meio, mais ou menos aqui. Agachado, galera. Eu faço a smoke e ela vai cair ali na default, beleza? Ó. Mostrando pra vocês. Eu sempre fiz essa. A segunda smoke é do caminhão. Que eu acho que todo mundo sabe, né? Você agacha aqui e mira na cabeça do bonequinho. O masculino aqui, tá vendo? Você mira aqui agachando na cabeça do bonequinho masculino. Ela vai cair no caminhão. Ela é muito fácil. Ela é simples. Não tem erro. E já era, beleza? E a molotov, galera. Essa aqui, ó. Você vai par... Eu faço daqui, né? Você vai parar aqui na... Nessa pila... na metade da pilastra aqui, tá vendo? E eu coloco a mira mais ou menos aqui, ó. Vocês podem ver aí o que, que vocês preferem. Eu... Pega esse pontinho aqui, tá vendo? para aqui na metade, pega mais ou menos esse pontinho aqui Jump, throw e já era, galera Ela vai cair lá na default, ó, tá vendo? Por que essa molotov? Porque vai forçar o cara a ou picar Ou o cara a recuar, ele não fica fazendo aquele Pique aqui atrás, tá vendo? O que é muito chato Então, são essas três bombas que vocês precisam Saber que são essenciais, né? O que que precisa saber de flash, ô Felpão? Primeira flash, galera, sabe? Tem que ser... Acho que é a mais importante, se pá, porque é a flash Que tira o, o pique inicial do wp né? Então, tinha muito, muitas vezes que a gente Fazia essa flash aqui, pra gente começar a fazer a tática E o Fallen cravava aqui, ou ia Cravava aqui ou qualquer outro WP cravava aqui E se o cara, se o WP repicasse Ele estaria morto provavelmente Então a gente fazia essa flash pra, pra, tirar, pra justamente tirar essa WP. A, WP a WPs bons normalmente não repicam Então façam essa flash que é muito boa Então a tática vai ser o seguinte galera ó. você vai ca, Cada um vai soltar as smokes Eu vou fazer rápido aqui ó Soltou essa Soltou essa ó Fez a flash, se posicionou pra fazer a molotov aqui Tacou a molotov e já fica parado pra fazer a segunda flash Tá vendo? Essa flecha aqui, galera. Pra que essa flecha aqui? Bom, essa flecha aqui vai cegar esse cara do caminhão. Se ele tiver aqui na direitinha é, esperando vocês, ele vai ficar cego na hora. Porque é onde ela explode. Então, são duas flashes, três, duas smokes e uma molotov. É simples a tática e funciona bastante, beleza, galera? Então, eu vou tentar fazer rápido aqui pra vocês. Aí, na hora ali, vocês têm que combinar quem vai fazer o quê? Porque, normalmente, um, só, um, um cara não tem uma bomba, o um cara não tem outra flash. Então, você vem aqui, ó. fazer de novo a tática. Agachou, tacou. Vem aqui, caminhão. Agachou. Aqui, ó, bonequinho, posicionou aqui, galera, ó, tacou tá o molotov, faz a flash pra tirar o primeiro aqui, e o cara que já fez a molotov aqui, ó, quando o Enter estiver entrando, taca a flash pra chegar o cara que tá colado no caminhão, beleza? Aí vai tá aqui, essa situação aqui, e vocês vão conseguir pelo menos dominar essa parte aqui pra chegar, a plantar e talvez voltar, eu comer, não sei como vocês vão querer fazer, beleza? Essa foi minha dica, galera, uma entrada bem feita, uma entrada bem completinha, e espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu, até a próxima.